Vai dar a limpeza Carrega o carro Carrega carro, carrega a carro Vou enterrar, Lara Ei, Lara, você está muito brava, Lara Vamos ver o que a mãe dela faz Se, se você enterrada. A mãe dela já está na cola dela. Ai, ah, deixa sua filha aqui Ah, ah! Olha oh, não, cuidado, não tacar no oi dela. Ah! Oh, ai, ficou brava com a mãe. Ela tem tá com... Para não tacar no oi dela, não? Deixa eu ver se ela sair. Olha ela, saiu. Ela Tá brava com a mãe dela, ó. Deixa Dandão eles brincar. E agora é. Vem cá, Lara. A Lara tá brava agora, gente. Ela tá achando com a mãe dela. Ah, já tá mordendo também. Aí, ó. Aí, quem tá fazendo a cachorro ficar bravo, ó, é a mãe dela. Ixi, é Vem cá, Magali. Gente, vem pegar a Magali, senão ela vai cair. Magali, galinha não te liga aqui, ó. Gente, pega a Magali pra ir. Pega ela que senão ela vai cair, que ela tá... Já tá aprontando Leva as duas para lá A lara é Magali Sanz vai cair daqui lá embaixo Tchau As mãe foi atrás Tchau Rex A mãe e o pai